O evento Empreenda Rápido, que acontece hoje no município de Itapeva, ele é uma parceria entre Governo do Estado, Prefeitura Municipal, Sebrae e Associação Comercial. Esse evento hoje aqui é o lançamento, né, por meio de um roadshow que está acontecendo em todo o Estado de São Paulo, é o lançamento do programa Empreenda Rápido. É um grande projeto que o Governo do Estado encampou junto com o Sebrae para que todos os empreendedores, quem já empreende e quem quer empreender, possam participar, assim deixando o ambiente muito mais propício para o empreendedorismo no nosso estado de São Paulo. O SEBRAE tem me orientado, né? tudo que eu preciso de, de orientação, como, como eu estou há bastante tempo, mas eu estou eu com o trabalho, a mão de obra, né? na administração eu, eu ainda sou meio... então eu estou sempre pedindo orientação no SEBRAE, busco algumas informações, eles me ajudam em declarações e, e etc, um monte de coisa. Eu vou usar esse dinheiro que eu peguei aqui hoje. Para comprar matéria-prima, para algumas obras que eu tenho que dar o um material, né? E algumas ferramentas também, para né, renovar né, as ferramentas que precisa. E, e vai me ajudar numa uma porção de coisa, mais a dar sequência ao meu trabalho, né? Bom, o programa Empreenda Rápido tem nos surpreendido com os grandes resultados que têm acontecido nessa parceria entre o governo do estado, SEBRAE, município e as associações comerciais. Até agora já foram atendidos mais de 20 mil pessoas nos programas que temos feito ao longo das cidades no interior. Hoje nós estamos realizando o 15º Empreenda aqui em Itapeva e ainda temos mais 10 a serem realizados até o final do ano. Então, de fato, é uma, está sendo uma grande oportunidade para quem empreende, para quem está pretendendo empreender, de participar desses programas, principalmente das qualificações técnicas que são concedidas pelo Centro Paula Souza e também pela qualificação empreendedora que o SEBRAE tem feito com esses microempreendedores. Esse programa, ele traz o fortalecimento do desenvolvimento econômico do nosso município. Né? Quando você junta com os parceiros como o Governo do Estado, o SEBRAE e todos os que estão aqui atendendo hoje né? é, forças para que o empreendedor possa, no único local, tirar suas dúvidas, é, ter ações que vão fortalecer o seu negócio, o seu empreendimento e se formalizar, é um ganho sem precedente para o nosso município. Né? Nosso município é um município que tem focado muito no fortalecimento da micro pequena empresa, né? no fortalecimento da competitividade é, e da qualificação. Então, é um presente que a gente recebe hoje aqui no município do governo do estado e do SEBRAE. Acho que o grande presente para o empresário hoje está aqui, né? nessa tenda que a gente está, que é a tenda do acesso ao crédito, com linhas diferenciadas e que dão competitividade ao empreendedor. A parceria do Sebrae com o Comercial de Itapeba já é bem longínqua. Nós temos uma boa relação com o Sebrae aqui na nossa cidade. E o Empreenda rápido vem de encontro com o que a gente já estava planejando junto ao Sebrae e à Prefeitura Municipal. Nós gostaríamos de estar tá fazendo é, alguns eventos sobre empregabilidade, a disponibilidade de vagas, enfim, está gerando esse, essa demanda no comércio local. Quando o gerente do Luiz Guilherme, trouxe para a gente essa ideia do o Governo do Estado está implantando no Estado de São Paulo inteiro, nós achamos que casou com aquilo que a gente queria fazer. O Pedra Rápido é um, um evento que está trazendo é, à disposição da, da população as linhas de crédito para as MEIs e pequenos empresários que possam estar tá melhorando o seu negócio ou ampliando o seu negócio e assim estar tá fomentando o comércio local. Então, é um evento, é um, um, um dia em que a população pode estar tirando suas dúvidas dos diversos órgãos públicos, vigilância sanitária, é, CETESB, é, a, a própria fiscalização de ISS, enfim. E pode estar trazendo, é, levando as suas dúvidas sanadas de todos esses departamentos da prefeitura e dos órgãos públicos. É uma parceria muito forte da prefeitura municipal, SEBRAE e a Associação Comercial, junto com o governo do estado.